Então, quem que é André, velho? Hoje eu tô sem o Gold, tá, gente? Eu vou fazer uma live até umas 11 horas, que eu vou pra uma festa. Hoje tem um pouquinho de drink aí que eu, que eu comprei pra nós. E vamos trocar uma ideia. Bianca, você recomenda tirar cera do ouvido com palito de dente? Palito de dente não, né, mano? O que os médicos falam é pra você pegar um algodão e tacar assim, tá ligado? E limpar. Zoeira, só que maquiagem Mas enfim, é, eu passo cotonete, velho Mas eu não enfio lá dentro, porque senão você enfia mais ainda Entendeu? Mano, e o podcast com a Vitorinha Coitada, velho Eu só lembro, eu só lembro Eu no Discord com a Ana E de leves a, a de Vitorinha Não lembro de mais de nada Eu lembro que eu fiquei atestando o pai da Ana, velho Até agora eu não sei quem é André Quem é André? Quem é André, cara? Deixa eu ver, Bomber, peraí Manda de novo, às vezes faça mensagem te te Se quiser, me desculpa, Zenao, de que eu quero que o irmão da Ana De 8 anos Eu xinguei o irmão da Ana fazer. Ele chama André <risos> Gente, isso aqui é engove, eu vou tomar engove Parece uma camisinha, né? mas não é Não, o craquinho, eu já conversei com ele, mano, tadinho Mas quem que é? Ah, o irmão dele é André Eu não sabia Qual oh, o meu problema? Meus moderadores gancarando E não falaram que ia gancar Quando eu vi, eu não tava mais na minha live Aí eu tava xingando, porque eu falava, mano, por que, que meu chat não tá falando comigo, cara? Boa embora é pra nós. O pai dela também chama André não é possível.